Boa noite, boa tarde, bom dia. Saúdo meu irmão e a minha irmã, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago hoje um devocional com o tema Os nossos dias, Deus já os contou, já marcou na palma de suas mãos. Está no livro de Salmos, 139 no versículo 15 ao versículo 17, onde a palavra do Senhor diz assim, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando, em secreto, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no livro Uh, antes, no teu livro, antes de qualquer deles existir. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existirem. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó oh Deus, como é grande a soma deles. Meu irmão e minha irmã, Deus não te vê com falhas hoje. Deus, quando olha para ti hoje, ele vê Cristo, vê a justiça de Cristo vestida em ti. Deus te vestiu com a justiça do Filho dela amado, Jesus Cristo. Portanto, Deus não te vê como pecadora, Deus não te vê como pecador, Deus te vê perfeito assim como vê Cristo. No livro de primeiras de João, no capítulo 4, versículo 17, a palavra do Senhor diz, assim como ele é, nós somos neste mundo. Ele quem? Ele Cristo, Jesus. Assim como Cristo Jesus é, nós somos neste mundo. Meu irmão, você já é perfeito. Você é sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem culpa, sem condenação aos olhos de Deus. É, o problema, a questão é que o diabo tenta convencer, é, dizendo que você é pecador, que você não está salvo, que você não, não é perfeito, por quê? Porque ele tenta te levar a olhar para ti mesmo. Se olhas para ti mesmo, tu não vais encontrar essa perfeição, essa pureza. Mas se olhas para Cristo, a palavra de Deus que te justifica, então tu és perfeito. Meu irmão, muda ah, o foco. O foco é Cristo, não é você. Então, quando Cristo é o teu foco, a imperfeição desaparece, a doença, a acusação, a condenação desaparece em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como ele é, nós somos neste mundo sem erro, sem pecado e bola para frente. Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, antes de Deus fundar o mundo, Deus já havia te criado nele, tu já tinhas sido criado em Deus, esperando o seu tempo determinado por Deus para entrar em cena neste mundo físico e você nasceu nesta geração que eu também nasci, nós estamos aqui para cumprirmos uh, o propósito, a missão de Deus nesta geração, meu irmão. Antes então de nós termos nascidos do ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. São nossos próprios pensamentos, a nossa própria imaginação, as nossas próprias atitudes e ações que devem ser ajustadas para se alinharem com, que, com o que a palavra de Deus diz acerca de nós, meu irmão. Não é a palavra de Deus que tem que mudar, não é Deus que tem que mudar ou fazer alguma coisa. Deus, na verdade, já fez tudo. Enviou o filho dele, Jesus, para morrer no teu lugar, para que você não morra carregou as suas doenças para que você não fique mais doente, pagou o preço dos teus pecados com a própria vida, derramou o seu próprio sangue, sem pecado, lá na cruz, Deus já fez, agora nós é que temos que ajustar os nossos pensamentos, a nossa imaginação, o nosso coração, as nossas vontades, as nossas emoções, as nossas atitudes, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Deus diz que tu és, Deus diz que tu és um filho, És uma filha dele agora. Mas será que você se vê como um filho ou como uma filha de Deus? Deus disse que não vê pecado em ti. Deus disse que, assim como diz o Ocidente Oriente, eu já não me lembro mais dos teus pecados. Mas você se lembra sempre e você aceita carregar essa culpa, essa lembrança. A partir de hoje, meu irmão, muda a tua mente. Seja a vossa mente renovada. Paulo diz isso em Romanos 12, versículo Dois, né? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Temos que ir além da mentalidade do pó, da terra. A mentalidade terrena, a mentalidade carnal, ela precisa ser suplantada pela mentalidade de Cristo. A mentalidade de Cristo é que deve prevalecer e fazer morada em nós. E não mais essa mentalidade terrena, é, carnal e materialista. Aqui representado pelo pátio externo. E então, quando a nossa mentalidade mudar, então entramos na companhia estelar, entramos no santo dos santos, onde já estamos assentados com Cristo, à direita do Pai, nos lugares celestiais. Isso é tudo na mente, é tudo no teu espírito, é tudo na tua mentalidade, nos teus pensamentos. Muda, meu irmão e minha irmã. Espero ter trazido uma palavra que lhe tenha abençoado e despertado algo. Na tua fé, na tua caminhada, na tua vida espiritual com Deus. Deus abençoe de forma grande, de forma tamanha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Até mais amanhã.